Fala pessoal, muito bem-vindos, no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto um pouco mais comum, que todo design deveria estar na ponta da língua, que é a abertura e fechamento do arquivo. Mas por que, que esse assunto ele é tão importante? Bom, vamos supor que você esteja trabalhando em uma mesma arte já tem algumas horas, algumas semanas ou até alguns meses, você estava programando seu arquivo para postar somente no seu Instagram, no seu feed mesmo, mas depois no final você percebe que ela tinha uma outra finalidade que você queria fazer, por exemplo, uma impressão, então nesse momento você não vai querer esticar sua imagem a ponto dela perder qualidade e vai praticamente perdido seu trabalho, todo seu lado criativo e também o seu tempo. Eu não quero que isso aconteça com meus magos e magas, então no vídeo de hoje vamos aprender a fazer a configuração correta de um arquivo para fazer uma impressão de alta qualidade aproveitando todos os seus pixels e todo o seu trabalho criativo. Eu agradeço pelo seu like e o seu comentário e vamos nessa começar o vídeo. Bom pessoal, aqui no computador vamos começar acessando o site da jvonline.com.br. Eu quero estar falando um pouco melhor também sobre os seus produtos e como você pode estar ampliando também o seu orçamento oferecendo produtos de qualidade para seus clientes e ganhando um dinheirinho extra. Mas Primeiro eu quero mostrar como fazer o download do gabarito para a gente ter um arquivo corretamente configurado. Então para isso vamos entrar aqui em todos os produtos todos os produtos novamente e vamos encontrar agora nesse exemplo cartaz e pôster, aqui nós temos então toda a configuração do arquivo, o formato, o acabamento o tipo do papel, a gramatura do papel e aqui vamos estar configurando primeiro somente o formato, vou estar configurando para 420 por 594 milímetros, galera e aqui nós temos vários exemplos, fique muito atento com o formato do papel, a gramatura, o acabamento e principalmente com a quantidade de impressões que você vai fazer, beleza? Depois a gente pode estar configurando tudo isso daqui também então vamos estar clicando primeiro no nosso primeiro papel mesmo, que é isso que eu quero fazer a impressão, e aqui embaixo nós temos então o download do gabarito, nós temos o formato de Illustrator, de CorelDRAW, ou então Adobe PDF, como vou estar pelo Photoshop eu vou fazer o download então do Adobe PDF temos aqui o gabarito pronto pra gente e eu vou fazer o download aqui do ladinho, vou colocar em qualquer lugar do meu computador mesmo e posso dar um salvar, feito isso podemos então estar arrastando o documento para o nosso Photoshop aqui nós temos então galera, toda a configuração do nosso arquivo, e prestem muita atenção porque essa parte ela é realmente muito importante a gráfica não ficar retornando o arquivo dizendo que tem algum problema ou pelo contrário para que você consiga aproveitar o máximo possível do seu próprio trabalho, vamos nessa, primeira coisa nós temos aqui altura e largura, não precisa ficar configurando essa parte porque você já tem o gabarito pronto, você já tem o um formato específico da sua impressão, aqui caso você queira pode estar ativando sua opção para ele estar sempre aumentando ou diminuindo proporcionalmente e aqui embaixo então nós temos a parte realmente importante, primeira opção aqui de Resolution, quantos pixels por espaço que você vai ter na sua imagem, essa parte ela condiz muito mais com a qualidade, com a definição da sua imagem, o quanto que você pode estar chegando próximo e observando com zoom e ainda ter definição, ter detalhes aqui o número 300 já está mais do que perfeito para a gente manter realmente como está configurado em color mode, o tipo que as nossas cores vão estar trabalhando, o formato que elas vão estar trabalhando, e nós podemos ver a diferença então de RGB para CMYK RGB são as cores a partir das luzes, então o meu monitor, o meu celular as televisões e qualquer coisa que é feita a partir das luzes são as cores RGB e o CMYK são as cores a partir de tintas, então eu devo estar configurando meu um arquivo inicialmente ou então exportando Cortando ele no final, né? Para CMIC Quando eu quero fazer uma impressão É exatamente esse o nosso caso, então já vou estar fazendo os dois Configurando inicialmente depois no final também Posso colocar CMYK E por fim nós temos então quanto bits, né? Quantas cores que nós vamos possuir dentro Desse canal de CMYK. aqui nós temos A qualidade, a definição de pixels da nossa imagem E aqui o bit é exatamente A quantidade de cores, aqui Temos a opção de 8 e 16 bits E 8 bits já tá mais do que o suficiente, eu esqueci Agora quanto que vale um bit, mas eu vou colocar aqui para vocês na tela. Galera, não preciso configurar mais absolutamente nada, caso você queira também Alterar o seu nome, mas então a gente já pode dar um ok Com o arquivo aberto eu já posso estar arrastando Alguma fotografia, eu quero deixar Ela na vertical para não ter que esticar Muito essa minha imagem aqui e posso dar um ok. Galera, vamos observar aqui agora nas nossas layers. Porque nós temos então a nossa fotografia e temos também o Layer One. Vamos observar o que é o Layer One. Colocando ela para cima e eu vou gerar um zoom bem maior aqui nas bordas da minha imagem. E observe que Layer One não era uma layer vazia. Ela possui então essas duas linhas que é a nossa sangria e um espaço de respiro. Essas duas linhas elas condizem então com as informações que vão estar presentes na sua imagem. É muito importante que você respeite ela para que não haja nenhum tipo de problema, para que o seu papel não dobre, para que não tenha algum corte na impressão. Então, o importante é que você deixe Todas as informações, pelo menos de texto Dentro dessas duas linhas Nunca coloque as coisas muito coladinhas Aqui nas bordas da sua imagem, perfeito? Principalmente quando se tratando de impressão Então, ó, configurado o meu arquivo Já tenho também a minha imagem Na sua proporção correta Eu devo estar colocando agora a layer 1 aqui pra baixo ou então até mesmo deletando ela Que deveria ser uma layer transparente É somente pra você seguir como guia Mas é muito importante que você delete Porque senão ela vai estar saindo também na impressão, beleza? E agora sim a gente pode entrar na parte final que é a exportação Do nosso arquivo, galera a exportação do arquivo É um passo extremamente importante que é onde define Todo o seu trabalho sendo respeitado Então você diz agora para o Photoshop configurar o seu arquivo Com a sua finalidade, aqui no caso Vai ser uma impressão, então vamos acessar Agora o nosso menu de File e Save As Aqui vamos estar colocando Na área de trabalho, posso colocar agora o nome Imprimir, por exemplo E vamos estar configurando agora o seu tipo de Photoshop Para Photoshop PDF O formato PDF é extremamente conhecido E muito utilizado aqui nos meios de Onde nós podemos fazer a configuração do arquivo A qualidade dele para diversas finalidades também Então com tudo configurado Já posso clicar aqui em salvar Dou um ok e nós temos agora essa nova aba Onde vamos estar configurando o nosso pdf Aqui vai ser muito simples na verdade Basta a gente clicar aqui em presets e nós temos então A qualidade de impressão, só que é muito Importante que você esteja sempre lendo Aqui a descrição de cada qualidade E observando também se a sua finalidade Se a gráfica que você atende está realmente pedindo Esse formato aqui de impressão, vamos clicar agora Em save pdf, posso dar um yes E nós já temos então aqui o photoshop Salvando essa minha fotografia com as qualidades E configurações que eu coloquei para o nosso Arquivo pdf, finalizamos tudo Tamo quase, vamos sertando agora para o site JV Online, colocar 100 unidades e clicar em comprar. E galera, tô achando que já chegou, hein? <risos> Mas é isso galera, aqui no site JV Online você encontra não somente impressão, mas também canecas, embalagens e diversos produtos que você pode estar acrescentando no seu próprio orçamento, e essa é a minha maior dica para o vídeo, sempre aproveite o serviço de qualidade com preço abaixo do mercado e esteja acrescentando no seu orçamento ganhando dinheirinho extra dos seus próprios clientes. Aproveite sempre o serviço de qualidade galera, já fiz as minhas impressões e estou mostrando aí para vocês também alguns vídeos do quão bonito ficaram todas. Lembrando que a gráfica faz entrega para todo o Brasil com frete muito barato e chega muito rápido, então acesse o site jvonline.com.br. BR e faça aí o seu contato junto com eles. Galera, muitíssimo obrigado por ter assistido e a gente se encontra no próximo vídeo.